olá pessoal tudo bem meu nome é Wellington estou aqui para falar sobre o produto pau de cavalo cápsula e se você quer nesse vídeo é sinal que você está querendo saber sobre mais esse produto antes de tudo deixa um like se inscreve no canal e deixa um comentário no final do vídeo e também pessoal tem um alerta para vocês no final desse vídeo fica até o final do vídeo para você entender é super importante referente a esse produto tá certo vamos lá é, a minha experiência com esse produto, pessoal, é, funciona, tá? ele já falo já de cara que ele funciona. E a minha experiência foi assim. Já tenho já três meses que já estou utilizando. Já eliminou a é, minha ejaculação precoce. E estou durando mais na cama com a minha parceira. E eu recomendo, tá? Ele funciona. E, tipo, tem umas coisas que estão tá rolando na internet. Que tem pessoas em estão falando que em uma, duas semanas já tá tendo ótimos resultados já está tendo aumento peniano, engrossando pênis isso é mentira tem que tomar cuidado com esses caras que estão fazendo esse tipo de vídeos só para enganar o pessoal entendeu eu, por isso que eu vim aqui deixar meu depoimento sincero falar sobre isso outro o, o que eu falei no início referente ao alerta é o seguinte estão também falsificando esse produto porque ele está fazendo muito sucesso na lx no mercado livre e também estão fazendo blogs é, falando que aquele produto é original O produto original, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo E também no primeiro comentário Se vocês tiverem alguma dúvida a mais, como eu disse Vocês podem deixar um, um comentário abaixo desse vídeo Que eu posso estar respondendo, tá certo? Esse é o meu depoimento e meus resultados com o produto Pão de Cavalo Cápsula, tá certo? Até mais, tamo junto!